E agora, Celso Vernizzi. O Homem do Tempo. Olá amiga, olá amigo, tempo mudando em sexta-feira maravilhosa, que bom seria se o final de semana fosse inteiramente assim como foi o dia de ontem e como esta sexta-feira cheia de sol e elevação das temperaturas, calor, tem gente que estava com saudade, está aí o calor nesta sexta-feira agora se puder aproveite hoje sexta porque amanhã e depois muda tudo, olha a frente lá tá vendo aí a frente fria. Vai chegar e vai mudar o tempo no litoral, principalmente, até a capital. Com chuva a qualquer momento do sábado. Venta forte na sexta-feira, no sábado também. Mas não é aquela ventania, aquele vendaval, não. Mas venta forte em alguns momentos. Muda o tempo no sábado. Pode chover começando pelo litoral sul paulista na divisa do Paraná. Depois subindo gradativamente, chegando até a baixada. E no domingo, estabilizando todo o litoral. Chuva a qualquer momento e queda nas temperaturas. Hoje, sexta, 30 graus. Amanhã e depois, caem as temperaturas no domingo, não passam dos 19 graus. Frio por aí, durante as noites e madrugadas, outra vez. No interior, caem menos as temperaturas, mesmo assim, também vão cair. E muitas nuvens no interior, de vez em quando. Grande abraço a todos! O